Rico, acusadinho de tentativa de agressão. Botou o pé para eu cair. Se eu e você, mano, você eu ia te que que que que que quebrar. Lá fora ele não faz. Né? Não. Quer fazer o que lá dentro não agora? Botou o pé para eu cair. Quer fazer o que lá dentro Sim. agora? Quer o que? O o Pega o, o berço dele lá no É, é. é babá. Tá certa cara. Se, eu cair, se Tá quer se enterrando dizer, com que... ele. Você tem é que é ser burra, Aline. Botou o pé para eu Porra, menina bonita e não tá sendo inteligente, cara. Ah. Fala aí que eu botei o pé pra você cair, vacilão Não tem argumento mais é, não? tem vídeo não tem, não tem Mas se não caiu, não, não tem problema <risos> Devia ter caído. Pra... Caramba. E outra coisa. Após jogar o café fora e discutir feio com Dinho Alves Rico Melquiades procurou a produção de A Fazenda 13 Na madrugada de hoje Para acusar o peão de tentar agredi-lo Colocando o pé para ele cair no chão e me ouviu o humorista sugerir que foi agredido e não perdeu a chance de provocar. Tinha que colocar um tronco de árvore para você cair. Disparou. Dinho Alves, que estava sentado no sofá da sala com os peões sendo acalmado após ataque de fúria, avistou Rico batendo na porta do closet. Irritado por quase ter caído na discussão com Dinho, Rico começou a andar pela cozinha berrando que o peão tentou fazer ele se machucar. Gui Araújo caiu na risada com a história de Rico. Mas se não caiu, não tem problema, comentou. Eles não têm argumento, provocou Tati quebra-barraco. Só sabe prejudicar o grupo todo, lamentou Dinho Alves.